Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura, e nesse vídeo eu vou falar sobre a liderança, sobre as pessoas que conseguem transformar o ambiente onde elas estão. Eu estou aqui em Brasília, em encontros de empreendedores, aqui na Mansão Bambua, mansão bem legal, tá vendo aí? E vários empreendedores vieram de várias partes do Brasil, alguns vieram de São Paulo, outros vieram do Rio de Janeiro, outros vieram do Nordeste, enfim... E é muito engraçado perceber a expectativa das pessoas quando elas chegam aqui. Muitas pessoas chegam é, com uma expectativa às vezes de se, de, de, de se comportar realmente é, de uma forma mais corporativa, de usar roupas sociais, terno, gravata e tal, enfim. E o conceito aqui do evento ele foi um conceito bem informal, né? um conceito de camiseta, bermuda, tem até um chinelo aqui, ó, um chinelo do evento. e isso faz com que as pessoas mudem completamente o comportamento. Então, o fato das pessoas estarem aqui em um evento de negócios, mas vestidos de uma maneira mais informal, com um chinelo, com uma camisa, com um short, numa casa, numa mansão onde eles podem ficar mais próximos, faz com que, no fundo, as pessoas se tornem mais próximas de verdade. Faz com que elas é, é, tenham um relacionamentos realmente mais íntimos, que elas saiam daqui mesmo no encontro de negócios mais amigas. E o mais engraçado é que há vários meses atrás, há muito tempo atrás, eu já participei de eventos onde o conceito era em hotel, e um conceito mais distante, um conceito mais corporativo, um conceito mais frio mesmo. Então, isso prova que o ambiente modela o comportamento, que o ambiente, se as pessoas estiverem em um ambiente aconchegante, num ambiente de intimidade, um ambiente onde elas podem relaxar e ser quem elas são de verdade, elas vão se conectar, elas vão compartilhar mais, elas vão realmente... É, criar amizade e em ambientes onde as pessoas, elas precisam ser mais formais, as chances são que elas vão ser mais distantes, tá bom? Então essa foi a reflexão do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado já passou mais de um minuto, se você gostou, clica aqui em curtir, comente também o que você acha sobre isso, sobre o fato do ambiente mudar o comportamento e se você quiser mudar o seu comportamento de uma forma muito inteligente, você pode pensar em quais os tipos de ambiente você está frequentando e escolher um ambiente que vai trazer aquele comportamento que você quer para trazer um resultado que você quer na sua vida. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!